Vivenciamos a revolução da longevidade Estamos vivendo mais E queremos viver com cada vez mais dignidade Mais saúde e realização A vida após os 60 anos é uma nova trajetória Sem limitações Acreditamos na participação ativa na sociedade E assim, protagonizar em todos os palcos da vida e construirmos, a partir da maturidade e sabedoria, uma realidade que foca nos ganhos e benefícios do envelhecer. Mas para que isso aconteça, é preciso agir, e não apenas como indivíduos, mas como coletivo. Temos um papel decisivo na construção de um mundo que respeite a todos. Onde cuidamos de nós e cuidamos do outro. Onde longevidade significa que todos podem viver mais e melhor. E você, qual o seu papel nessa revolução? Esse é manifesto e com ele a gente quer puxar uma série de discussões vários desses eixos que a gente passou por aí, uh, e um deles é saúde, uh, e os eixos não são é, cada um no seu né, isolados, então outro é conectividade, tecnologia, né? o outro é sociabilização, né? e para falar um pouco de tudo isso, vou chamar aqui o professor Luiz Roberto Campos é uma honra tê-lo aqui, é uma das principais referências desse país no estudo do envelhecimento, um trabalho aí de 20 anos, já tem de pesquisa. 25, né? 25 anos de pesquisa continuada em envelhecimento pela Unifesp. Um trabalho maravilhoso que ele vai apresentar aqui, verificando como é que é essa evolução, ele vai falar mais, mais detalhes do que eu mas que chega agora, nesse momento, nos últimos anos, nesse momento, para tocar nesse assunto de cognição, tecnologia, jogo de memória, como é que a internet computador uh, na verdade é um novo remédio. Né? Na verdade, será que a gente deveria ter mais uh, lan houses do que UBSs, né? Acho que essa que é um pouco a provocação. Né? Como é que a gente provoca a gente mais promoção e prevenção da saúde uh, com a saúde que vem dentro de nós e que é buscada uh, por outras formas mais baratas para a sociedade e mais respeitosas para cada indivíduo. Né? Então, com vocês, sem mais delongas, doutor Luiz Roberto. Obrigado, Sérgio. Obrigado ao Dia ao Laboratório Lá 60+, pelo convite. Um, a gente tem já um contato tá, algum tempo com vocês, que tem sido muito bom espero que a gente mantenha a ingressa Bom, eu pensei muito no que é colocar para vocês aqui hoje, né? eu não vou entrar no mérito do que o Brasil está envelhecendo, que todo mundo já sabe, né? mas eu vou contar um pouco como é que eu cheguei nessa proposta que o, o Sérgio adiantou aí, que a gente está desenvolvendo, como é que a gente chegou nesse ponto? para inclusive mostrar como o processo é lento né, de, um, de um país, no caso o Brasil, tomar consciência desse processo demográfico e de todas as suas consequências. Né? Porque o processo demográfico, ele acontece que a gente goste e que a gente não goste. Agora, o resultado que isso causa na sociedade né, é que vai variar. Os países europeus envelheceram mais lentamente, foram assimilando a questão mais lentamente e avançaram bastante. O Brasil e outros países, é, o chamado terceiro mundo, estão tendo essa desvantagem de envelhecer muito rapidamente. Então dá pouco tempo até para a sociedade se acostumar com o que está acontecendo, que é basicamente uma inversão daquela pirâmide. Né? então. Antigamente, o Brasil era um país de jovens, só tinha criança e velho era exceção. Na verdade, quando eu, quando eu me formei médico, eu me interessei por essa fase da vida aqui, né? você já ouviu, a Marília já me deu dor, né? Então, quando eu me formei, o que estava no menu era cuidar de criança, né? era o que mais tinha, era o grande problema. E passados muitos anos, depois de fazer um doutorado na Inglaterra, é que eu comecei a me interessar por essa fase da vida. E sendo que essa evolução, eu gosto dessa imagem, porque ela, sem palavras, resume o que é esse processo de envelhecimento. E sempre existiu, né? desde que o mundo é mundo, as pessoas envelhecem. A única grande diferença é que até bem pouco tempo, isso aqui era exceção, né? a minoria das pessoas chegava nessa fase. É voltar, ao Império Romano, a expectativa de vida era 25 anos, quem chegava aqui ficava famoso, ia pro Senado, eram poucas pessoas que conseguiam chegar aos 60 anos, né? Então, hoje, a grande diferença é que a, a maioria das pessoas espera chegar nessa fase, e o número de pessoas chegando nessa fase está aumentando cada vez mais, e essa população é a população... E essa população é a que mais cresce no mundo inteiro, particularmente em países como o Brasil. Então, isso posto, vou só dar uma, uma ideia para vocês, gráfica, né, quer dizer, esse era o Brasil de 1980, que aí já estava se transformando, que já tinha essa barriguinha aqui de pessoas, crianças que estavam subindo e não estavam sendo repostas aqui. Quando eu era pediatra, isso aqui era uma pirâmide de liberdades, né, quase, ah, bem larga, o topo bem fininho. 1980 já estava mudando. Atualmente, já mudou bastante, já está difícil até chamar isso aqui de uma pirâmide, né? Eu, aqui já cortou um monte e essa criançada que está envelhecendo está levando essa barriga lá para cima. Né? Daqui a pouco tempo, nós vamos estar tá nessa, né? já virando um barrilzinho, né? Para chegar nesse ponto aqui em que o topo já está mais largo do que a base. Isso quer dizer que tem mais velho e pessoas acima dos 50 anos do que crianças abaixo dos 15 anos. Então, essa realidade, que já é a realidade nos países da Europa, está próxima, tá próxima da gente. Né? Então, aí você fala, bom, então o que nós vamos fazer? Aí eu peguei um exemplo aqui, é um. Né? Se espera que com esse envelhecimento você tenha mais médicos se especializando para cuidar de pessoas de idade. Né? E aqui vocês veem que desde os tempos imemoriais, né, quando o Brasil tinha muito pouco médico, a partir da década de 60, há um crescimento, aquela abertura de um monte de escolas de médicos, houve um aumento exponencial do número de médicos. Bom, o Brasil precisa de médicos. Hein? Mas aí você vai ver o que, que esses médicos andam fazendo. E aí, essa aqui é uma estatística que o Conselho Federal de Medicina soltou, sobre todas as especialidades. Então vocês vejam, ainda hoje, hoje que eu digo assim, isso aqui é de dois anos atrás, a especialidade número um foi a que eu escolhi 30 anos atrás, pediatria. Né? O Brasil tem 20, mais de 27 mil pediatras, mais de 22 mil ginecologistas, sendo que o número de fatos nesse país está descendo a ladeira. Né? Então, continuam as duas especialidades, aí o anestesista que faz a anestesia do parto. Então, os três aqui ainda são as especialidades mais populares entre os médicos. A clínica médica, que seria uma especialidade adequada para o envelhecimento, está em quinto. A medicina de família está em décimo sexto. Puxa, cadê a geriatria? Né? A geriatria está em quadradíssimo primeiro. O Brasil tinha, há dois anos atrás, setecentos. Sete, sete, seis geriatas. quase um nessa sala, e outros já foi em todos os feriados, do Brasil aqui dentro. Né? Então, isso é um, é um sintoma de um país que ainda não, não caiu a ficha, né? de que nós estamos envelhecendo, estamos envelhecendo rápido. Mas, admito, agora, recentemente a gente assistiu alguns episódios no Congresso Nacional, que é sempre o último a saber, né? em que eles estão começando a falar que precisa mudar a lei da Previdência, né? que precisa das políticas sociais, que o grande problema é o envelhecimento, mas isso é sim, 2015. Né? A gente começou a falar disso em, na década de 70, né? então é muito tempo até que o poder constituído perceba que algumas coisas têm que mudar e mudar rápido. Como a entrada, a minha entrada nesse, nessa área se deu através da academia, né? Sou, sou pesquisador e a minha entrada foi através da pesquisa e a gente realizou em 87 a um, pesquisa de doutorado, que foi o primeiro estudo populacional com idosos que a gente já estudou idosos aqui em São Paulo. Então foi a primeira vez que a gente reconheceu a população de idosos no Brasil. Aí, em 91, a gente conseguiu um financiamento melhor e começamos a fazer um estudo de coorte, que é um estudo de segmento. Você pega uma população, avalia ela hoje, depois avalia ela daqui um tempo e vai avaliando e vai vendo a evolução dessas pessoas, com aquela grande questão na cabeça: né? quais são os fatores que fazem com que algumas pessoas envelheçam bem e algumas pessoas envelheçam mal? Vamos descobrir isso. Essa é a, a pergunta que vale um milhão de dólares. Né? O que, que eu tenho que fazer para viver até os 90 bem, né? e a gente começou um estudo desse tipo em 91, portanto, já há uh, 25 anos atrás, né? que a gente está seguindo essas pessoas, Aí sim, todo mundo aqui morando na Vila Clementina, eram 1.600 e tantos idosos, uh, e que a gente foi seguindo, obviamente foi perdendo, e a gente ainda tem um sobrevivência aí, né? o pessoal que já está com mais de 90, 100 anos e que continua originário dessa coorte. Aí, em 2006, quando estava acabando esse pessoal, a gente recrutou mais 1.500 para continuar seguindo, né? E nós estamos seguindo esses 1.500 até hoje. Né? Seguindo quer dizer, vamos na casa entrevistar, depois chama no centro para entrevistar, faz exames de rotina, faz exames mais sofisticados para tentar identificar os fatores que vão fazer com que amanhã a gente perceba que essa pessoa envelheceu bem, essa pessoa envelheceu mal, por causa desses fatores que a gente é, foi coletando ao longo dos anos. Né? Aí tem esse, esse trabalho que eu trouxe, só para provar que existe, né? mas assim, a pergunta, longevidade com saúde e qualidade de vida, o que ajuda e o que atrapalha, que era aquela questão que eu estava falando. A gente estudou e publicou esse estudo de dois anos de seguimento e chegamos à seguinte conclusão que, de uma certa forma, orientou Uh, todo o desenvolvimento dessa área. E é o seguinte: quando você vai ver por que, que algumas pessoas morreram e outras não, na hora que você faz uma avaliação científica desse, desse fenômeno, você percebe que os fatores que dizem por que, que uma pessoa vai morrer mais do que a outra, nenhum deles é doença. Então a gente tinha levantado quem era hipertensão, quem era diabético, quem era tudo. Mas na hora que você vai lá no frigir dos ovos, né, os fatores que importam para saber se uma pessoa vai envelhecer melhor do que a outra, uma é a idade, é lógico, os mais velhos vão morrer antes, infelizmente essa regra é difícil de quebrar. Ah, a outra é o gênero, né? Os homens vão antes que as mulheres, infelizmente, independente de qualquer outro fator, então, as mulheres têm um fator de sobrevivência, pelo menos até o momento, maior que os homens. Né? É, já ter passado por um hospital também é mau sinal, independente de qualquer outra coisa, a pessoa que já foi internada tem um que a mais para não se dar bem. Né? Mas até aqui são fatores com os quais eu não tenho muito o que fazer, né? Não consigo atrasar o relógio, não consigo mudar o... até consigo mudar o sexo, mas isso estava não influenciando <risos> na morte. E eu não consigo apagar a hospitalização que o Agora, esses dois fatores que apareceram fortes, né, quem, quem estava perdendo a independência no dia a dia, tinha três vezes mais chance de morrer do que uma pessoa que era independente. E uma pessoa que estava perdendo memória, tinha quase duas vezes mais chance de morrer do que uma pessoa que estava com a memória boa. Independente se ela tinha diabetes ou não tinha diabetes, era hipertensa, não era hipertensa, ou seja, a doença, ela leva a uma perda funcional. E é essa perda funcional que vai determinar quem é que vai antes e quem é que vai depois. Né? Isso é uma coisa importante. Isso é de 2001. Né? Bom, com base nisso, a gente falou, bom, se o que importa é você manter a funcionalidade, obviamente que só o médico não resolve isso, né? porque o médico sabe fazer diagnóstico, sabe dar remédio para as doenças e meio que para por aí. Né? Então, se eu quero manter essa pessoa funcional, eu tenho que é, disponibilizar o geriatra, sim, mas toda uma equipe é, multiprofissional que vai atacar todos esses fatores para tentar manter a funcionalidade. Então, eu preciso da física, eu preciso da terapeuta, eu preciso da fono, da psicóloga, da nutricionista, eu preciso do dentista e o educador físico, né, para pôr essas pessoas para se exercitar. Além de pensar nas chamadas práticas não convencionais, que estão ficando cada vez mais populares, porque evita remédio, né? evita efeito colateral de remédio, que é pôr as pessoas para meditar, usar acupuntura, homeopatia, uh, tai chi chuan, que cada vez mais se mostram uh, medidas eficazes para manter a saúde das pessoas, sem os inconvenientes dessas drogas sintéticas que fazem muito bem, mas também fazem muito mal. Né? ficou claro que as ações né, tinham que ser voltadas muito para a promoção de saúde, porque todas essas doenças que acometem as pessoas depois de 60 anos elas não são que aquelas doenças da criança que tem vacina, né? então eu não quero ter sarampo, eu tomo vacina eu não quero ter ah, poliomielite, eu tomo vacina, foi assim que a saúde das crianças melhorou agora essas doenças que eu estou falando aqui hipertensão, diabetes é, problemas de tireide não tem vacina, e a gente não sabe quem vai ter e quem não vai ter, e quando a pessoa desenvolve a doença, é para sempre, né? aquela história, ficou diabético, é daqui até morte, né? então, você vai cuidar dessa doença por quantos anos você viver, é diferente daquela diarreia da criança que você tratava, uma semana depois ela estava boa, pronta para pegar uma outra diarreia, mas aquela ela tinha se livrada, né? agora não, agora você fica doente e fica, então o que que eu posso fazer? Eu posso promover saúde para que essas pessoas adoeçam o mais tardiamente possível e se adoecerem, para que cuidem bem dessa doença, para que essa doença não leve ao fator de risco principal, que é a perda funcional. Então, ser diabético, tudo bem. Agora, ser diabético, ficar cego, com problema no rim, com problema no coração e não conseguir andar 10 metros, aí é problema. E muitos diabéticos seguem esse caminho. Agora, alguns não. Não um tem diabetes, cuidam direitinho, fazem exercício e estão lá no barco de barco, era, correndo como se fossem pessoas sem uma doença, mas tem uma doença crônica. Né? Então, promoção de saúde, importante, que é a continuidade do cuidado, né? porque os médicos até hoje, e a população também, né, tá naquele paradigma do antibiótico por uma semana. Antigamente era assim, quando era o era assim, tinha uma infecção, aceitava estava antibiótico, uma semana depois a criança estava boa. Se ela não tivesse boa, porque ela tinha morrido. Não deu certo o tratamento. Né? Então, nos dois casos, o problema ficava resolvido. Né? Ou porque ela sarou, ou porque ela não está mais aí. Agora não. Agora você trata e trata por muitos anos, né? e você tem que garantir a continuidade do cuidado, porque se você não cuidar continuamente bem, uma hora esse cara vai ter que engolir dentro da doença dele. Então, é promoção de saúde e continuidade do cuidado, uma boa relação médico-equipe-paciente, para que ele entenda isso e a equipe também se responsabilize por essa continuidade do cuidado. Lembrar que necessariamente temos que fazer atendimento domiciliar, porque algumas pessoas não conseguem chegar ao médico. Né? E integrar com a comunidade. A comunidade tem que participar de, dessa, desse processo. Né? Não é um processo isolado. Os vizinhos a pessoal do bairro, todo mundo tem que tomar consciência de que envelhecer é bom, mas não é fácil, é envelhecer com funcionalidade, é bom, mas não é fácil, e principalmente porque hoje em dia o que a gente mais precisa é o mais difícil, que é mudar a atitude das pessoas, mudar comportamento. Né? É... Antigamente, assim, se uma criança tem uma pneumonia do antibiótico, ela pode chorar, pode não gostar, pode comer mal, mas ela vai sarar se o antibiótico fizer efeito. É Agora, para eu emagrecer um obeso, né, para eu tirar o risco de um diabético que come qualquer porcaria, eu preciso mudar atitudes e hábitos dessa pessoa. E a gente não aprende isso na escola médica. Não tem lá uma aula de como é que muda comportamento, como é que muda hábito das pessoas. E tudo que a gente precisa hoje em dia é de boas atitudes e bons comportamentos. Como é que faz isso? O médico, seguramente, não é a pessoa mais sabida nessa história. Né? Fazer inclusão social e, por último, aquela questão que eu estava falando, lembrar que o tratamento começou hoje e vai para sempre. Até que eu paro de tomar doutor nunca? Né? Por quantos dias? Para sempre. Né? Então, é até cair a ficha que é para sempre. Que você vai ter que tomar o remédio do diabetes e demora, às vezes. Bom, aí a gente evoluiu. Em 2009 já tinha todo esse movimento, vocês já escutaram, tá? que meu amigo Kalachi lançou lá de Genebra, a proposta política né, de fazer as cidades amigas do Deus, ou seja, que os governantes comecem a pensar o que, que falta para a minha cidade ser um lugar amigo de quem envelhece lembrando que ele mesmo vai enderecer um dia é. então em 2009 com a ajuda da prefeitura né, e com a ajuda da FAPESC que financiou um projeto pra gente uh, a gente fez o projeto Vila Clementina no bairro Milho dos Doze estamos nele, Vila Clementina no bairro Milho dos Doze e com esse dinheiro a gente conseguiu uh, traçar um caminho para identificar que seriam as ações necessárias para que um bairro amanhã uma cidade, depois de amanhã um estado e um país, se tornem amigos de idosos. Né? E a gente fez um levantamento de tudo que existia aqui no bairro, que poderia servir aos interesses dos idosos, e tiramos deles através de grupos focais o que eles almejariam. Uma das coisas que veio à tona é disponibilização de oportunidades para praticar atividade física, né? Essas calçadas malditas que a gente tem, né? com todo esse trânsito, com toda essa poluição da cidade, como é que eu faço para isso se eu quiser fazer a minha atividade física? Né? As coisas evoluíram, o estado a prefeitura plantaram uh, equipamentos de atividade física em algumas praças, alguns de vocês devem conhecer. Né? já foi um desdobramento disso, né? e a gente começou a pensar na questão da inclusão social e digital do idoso, que são pessoas que nasceram na época pré-computadora, né? e que hoje em dia viver sem computador está muito difícil. E a gente teve um trabalho de um doutorando meu aqui, justamente foi olhar se pessoas que nunca tinham visto um computador na frente, já tinham até um pouquinho de problema de memória, se elas seriam capazes de aprender alguma coisa. E ele mostrou que sim. E a pessoa consegue progredir, alguns progridem mais, outros progridem menos, mas sempre é possível progredir e que esse progresso está relacionado diretamente com a capacidade cognitiva da pessoa. Então é, hoje em dia se um idoso fala para mim que passa e-mail, eu já nem quero saber da memória dele, porque ele já cingiu um topo aí. Se o cara é capaz de passar e-mail e receber e-mail, é que a memória dele já está razoavelmente boa. Né? Então isso já é uma, uma relação interessante. Né? E, e lembrar que essas pessoas elas estão aprendendo um novo. Né? Porque, minha netinha de dois anos, a primeira vez que ela pegou um smartphone na mão, ela já quis passar a tela, não nada para ela. Ela pegou o um smartphone e já passou dois anos querendo mudar a imagem do smartphone, com dois anos. Então, esse aqui é o nosso bairro, né? Vila Clementina, que a gente está se referindo, né? Cena Madureira, Domingos de Moraes, Rubem Berta e aqui a, a, a Wittenberg, né? Então, todas as pessoas que moram nessa área são nossos participantes em potenciais. A gente, no começo selecionava, atualmente a gente está recebendo no nosso corte todo mundo que tiver um endereço nessa área aqui, que vai ter uma avaliação e depois, se necessário, vai ter um segmento médico, um segmento com a equipe e podendo participar desses projetos que acontecem como esse que eu vou falar ao final. Um dos produtos desse projeto, que foi feito por uma doutoranda é, educadora física, foi esse guia de equipamentos de promoção de atividade física na Vila Clementino. Então, mapeou tudo o que existia. E aí a gente percebeu que uma forma bem eficiente de você transformar um sedentário convicto numa pessoa ativa, é você, além de dizer que é importante fazer exercício, você indicar o caminho para essa pessoa, não é? Se vira, negão, vai lá... Vai para uma academia? Não. O senhor mora onde? O senhor mora aqui? Então. Há dois quarteirões só tem um serviço aqui que é de graça e o senhor pode ir lá e fazer atividade física. Isso faz toda a diferença. As pessoas aderem e mudam seus hábitos. Se você chega, para, além de importante, é fácil. Porque do lado da tua casa tem um lugar que dá para fazer. Tem uma tese que essa assim, e de mostrou isso que as pessoas que, que tinham esse aconselhamento, não era nem com o médico, era com a computadora física, mas mostrando no mapa o que, que o cara poderia fazer, fez toda a diferença. Esse aqui é o estudo daquele médico que eu falei que, que ela solucou o computador com memória. Isso aqui é uma linha de perda cognitiva, né? então uh, aqui é uma pessoa normal que vai perdendo cognição, ainda sem sintomas, aí entra numa fase pré-clínica, onde ela começa a ter aqueles esquecimentos ah, que a gente pode chamar de normais, mas que não são normais, porque ela vai evoluir para uma fase de Alzheimer, né? E a gente tentou pegar, mostrar aqui uma pessoa nessa, nessa fase, mas também nessa fase, conseguia ah, adentrar o mundo do computador e usar o computador para a estimulação cognitiva. Então, a gente começou lá para trás, lá em Florianópolis, começar nessas oficinas com pessoas que foram selecionadas porque não estavam nessa fase ainda, então estavam numa fase em que elas poderiam prolongar a sua capacidade cognitiva através desse exercício com o computador. E aí nós fizemos isso aqui na Pela Clementino. Né? Então a gente chamou as pessoas que participavam dessa coorte. Aqui é é o nosso centrinho, né? e lá no fundo a gente montou a land house dos velhinhos, né? Então só aqui convencendo essas senhoras e senhores que seria bom para eles, se eles a, a, aderissem ao esquema das oficinas, dentro do projeto que a gente tinha, duas vezes por semana, com a ajuda de supervisores, uh, uh, como que se diz, supervisores que estão treinados para uh, Fazer o idoso compreender, porque a maioria desses velhos fala: Não, eu tenho um neto que sabe tudo, só que eu pergunto para ele, ele vai lá, faz, <risos> resolve o meu problema e eu não aprendo nada. Né? A próxima vez que eu preciso, eu preciso chamar ele de novo, porque ele não tem paciência. Então, eu arrumei umas pessoas que têm paciência, né? e que além de saberem computador, têm paciência e, e têm um método para fazer com que as pessoas progridam no seu aprendizado. Né? Esse grupo aí começou a formar as oficinas, né? e aqui umas fotos, né, o pessoal ficando no computador, diferentes exercícios, né, desenha, copia, aprende, aprende tudo, aprende a mexer no Word, aprende a navegar na internet, sem um, um, uma proposta é, de teste cognitivo. É simplesmente o ato de se alfabetizar no computador, de se incluir digitalmente, já é, no nosso entender, um exercício poderoso para que essas pessoas mantenham a cognição diferentemente de uma pessoa que não faz nada. Então aqui nós temos as oficinas, a supervisão, né, quase que homem é homem. Toda, a gente vai aumentando o número de monitores. Aqui já é uma senhora fazendo uma apresentação, que nem eu estou fazendo o powerpoint, fazendo uma apresentação para as suas colegas, né? yeah, e, e, e, e esse é o nosso estado atual, e eu vou terminar, quando eu falei no começo, para mostrar como é que a gente chegou nisso, né? vocês veem que é um caminho meio longo, porque assim, depois de voltar da Inglaterra com essa ideia de trabalhar com velho, foi em 1957. Em 89, a gente conseguiu criar o que existe até hoje, que é esse Centro de Estudos de Envelhecimento da Escola Paulista de Medicina, Sendo né? que em 87, a gente tinha publicado o primeiro artigo sobre isso que os deputados estão percebendo agora, que estão aumentando os velhos e tal, a gente publicou em 87, né? e aí em 89 a gente criou o Centro de Estudos. Em 91, a gente começou aquele estudo que eu estou falando agora, esse estudo longitudinal que a gente chamou de API 12, que existe até hoje. Em 94, só em 94, portanto, né, quase 15 anos depois, a gente conseguiu criar a disciplina de geriatria na Escola Paulista de Medicina, que é uma escola de ponta, quer dizer, você imagina que é, 80% das escolas médicas no Brasil ainda não tem uma disciplina de geriatria aqui foi um avanço, mas um avanço ainda tardio. Em 2001 a gente publicou aquele artigo que dizia que o que importava não eram as doenças, o que importava era, era a perda funcional. Aí tem essa tese mostrando que o uso de computador afetava a cognição em 2007. Também em 2007 a gente começa a trabalhar então na métrica da incapacidade dizer, então tá, se o que importa é ficar ou não incapaz, como é que eu mexo isso? Né? Como é que eu tem uma medida de quem é mais funcional e quem é menos funcional. Então a gente começou a trabalhar nessa área tentando validar medidas para avaliar funcionalidade. Em 2009, fazemos parte de um projeto internacional de promoção de atividade física, já pensando que uma das ações uh, necessárias nesse contexto de evitar a perda funcional era promover atividade física. Então, Quero todo o conhecimento do mundo em termos do que, que funciona em termos de promover atividade física. Né? A em 2010 vem um projeto diretamente no bairro Amigo do Idoso. Em 2012 ah, a gente começa a fazer promoção de atividade física no centro. Em 2014 então a gente fala, bom, estimulamos fisicamente e agora vamos estimular cognitivamente. Então a simulação cognitiva, de novo conseguimos o apoio da FAPES para montar esse projeto que eu mostrei para vocês de montar uma LAN House e pôr pessoas que nunca tinham mexido com computador para mexer com computador. E agora, esse ano, nós tivemos a grata evolução de perceber que o planejador de planejamento da Unifesp entendeu e envelhecimento e de longevidade deveria ser um eixo norteador do desenvolvimento institucional seguindo uma tendência internacional, ou seja, algumas universidades como Groningen na Holanda e Coimbra em Portugal já tinham feito envelhecimento tema central da universidade. Ou seja, não tá é mais um papo de médico. É a medicina, a engenharia, a arquitetura, a ciências sociais, todo mundo tem alguma coisa para contribuir com o entendimento da longevidade humana. E o nosso reitor de planejamento comprou essa ideia e nós estamos agora já no processo de reunir, dentro da universidade, todas as pessoas que têm algum trabalho com idoso ou que pretendem ter algum trabalho com idoso, e não com idoso necessariamente, com a questão do envelhecimento que tem, ele fazendo fazer biologia molecular que é importante também para a gente entender o envelhecimento. E estamos com um projeto que é o é um projeto que eu estou apostando todas as minhas fichas é, com o apoio da reitoria, de construir um parque de convivência intergeracional, ou seja, um lugar de lazer, de promoção de saúde, de cultura, e que ponha no mesmo espaço jovens e crianças, cada um dando a sua contribuição para o outro. Né? E a gente quer construir um negócio legal aqui na região da Vila Clementina, estamos procurando financiamentos e tal, mas a, a reitoria e a universidade já compraram essa ideia de que a universidade tem esse papel. Quer dizer, ela não tem o dinheiro, claro, mas ela tem o expertise para fazer um negócio desse funcionar. Então, se a gente arrumar alguém que tem o dinheiro, a gente tem a condição técnica de fazer esse, esse negócio funcionar. E o que a gente acredita é isso mesmo, que essa convivência entre os dois polos Está certo que eu estou querendo integrar a minha situação, trazer né? as crianças para a junta dos velhos, mas eu acredito sinceramente que isso é, é uma solução, é um, é um caminho a gente a seguir. E eu fiquei mais convencido disso depois que eu vi essa capa de revista, que é uma revista dedicada à tecnologia para o envelhecimento. E eles colocaram essa foto que eu achei o máximo, né? porque pessoas em, em polos opostos do do espectro de idade, mas a menina com maior interesse no que a velhinha está falando, sem contar que as duas têm um gosto pelo roxo em comum. Né? É engraçado isso. Então assim, é isso que a gente quer fazer. É fazer um lugar em que esses encontros aconteçam e que isso seja benéfico para as duas faixas etárias. Obrigado.